JR Controle Tecnológico, excelência em estudos geotécnicos e controle tecnológico. Oferecemos alta qualidade nos nossos serviços. Mão de obra qualificada. Prestamos os seguintes serviços. Ensaios em solo, ensaios em concreto, ensaios em concreto asfálticos, sondagens, estudos de deflexão em pavimentos flexíveis, extração de corpos de prova em asfalto tipo CBUQ, e ainda alugamos equipamentos para laboratórios da construção civil. Atendemos os estados de Mato Grosso, Goiás, Mato Grosso do Sul, Tocantins e o estado do Ceará. Entre em contato pelos telefones 659 9922 -0811 ou 859 0972 e peça um orçamento sem compromisso. JR Controle Tecnológico, a solução para a sua obra.